Encontrei um amigo fiel, verdadeiro Encontrei um amigo na hora da dor Estava caindo à beira do abismo Mas com sua mão forte ele me levantou Esse fiel amigo nunca desampara Quem a ele chega pedindo perdão Tenho certeza que ele está comigo na hora difícil de tribulação, é Jesus, o amigo de todas as horas. Quando estou triste, Ele me consola, Ele estende para mim sua mão. Se você se sente sozinho nesta caminhada, não desanime. Pra mim sua mãe se você se sente sozinho nesta caminhada não desanimes em meio à estrada Jesus te ama Eu te apresento este grande amigo Ele é meu amparo e consolação É preciso crer e nele confiar E ter a certeza que ele é a solução Ele abre portas onde não há portas Faz tudo perfeito com as suas mãos Não há impossível para este Amigo, se tu creres nele, terás salvação. É Jesus, o amigo de todas as horas. Quando estou triste, Ele me consola, Ele estende pra mim sua mão. Se você se sente sozinho nesta. Sozinho nesta...